Olá, bem-vindo ao canal História Mais. Eu sou o professor Júlio César e a gente está com um projeto hoje interessantíssimo, que é o projeto Trama, que é veiculado pelo núcleo de pesquisa é, Sankofa e também pelo Lapé. E a gente está aqui hoje para conversar com uma pessoa muito especial que vai falar para a gente, bater um papo aí com a gente sobre turismo afrocentrado, né? e a viagem muito legal que ela fez aí por, por, pela, pela Inglaterra e por Portugal. Você não pode perder essa viagem. Eu quero já pedir para você é, compartilhar esse vídeo aí, para você também se inscrever no nosso canal, se inscrever também no canal dela também, que ela vai estar anunciando aqui nessas mídias sociais, para que mais gente tenha aí essa, essa, essa possibilidade de estar com a gente. É, e compartilhando desse conhecimento tão rico sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados sobre os, os escravizados brasileiros e a gente vai falar de diáspora ou seja, aqui sinais desses, desses africanos espalhados pelo mundo não só no Brasil, mas também pela Europa e para falar com a gente está aqui hoje a nossa amiga querida Kelly Tavares né? está com a gente aqui hoje a Kelly Tavares é mestra em gestão cultural comunitária pela Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e atua como agente de viagens pela Rio Encantos Experiências e como guia de turismo afro-referenciada afro, no Rio de Janeiro. Faz parte de uma rede de guias afrocentrados que vem se juntando e organizando roteiros de valorização da história preta no Brasil e no mundo. Seja bem-vinda, Kelly, ao canal História Mais. Obrigada, meu querido mestre Júlio, ah, que alegria, estamos aí concretizando essa proposta, né? esse convite que nós fizemos a nós dois aí, já vemos conversando há bastante tempo, desde que estava fazendo essa viagem, e é com muito carinho, muita honra, que eu venho aqui compartilhar um pouco dessas histórias. E para compartilhar essas histórias, eu gostaria de começar com uma história. Empreendi uma viagem né, de de, aspórica, de sete meses em, entre Inglaterra e Portugal. E meu objetivo era descobrir as histórias que não nos são contadas as histórias pretas, as histórias dos nossos antepassados e irmãos pretos espalhados pelo transatlântico aí afora. E eu pensei, bem, sou guia de turismo aqui, já trabalho com a herança africana, fui transformada por isso. É, o mestre, o professor Júlio César é um desses agentes transformadores na minha vida, é como um grande mentor nessa trajetória. E agora, e, e nessa descoberta, nessa autodescoberta, o objetivo da gente, quando aprende, é compartilhar para os nossos irmãos. né Então, vamos aprender a ler para ensinar nossos camaradas. Então, nessa nesse pensamento, nessa filosofia de vida, eu fui engajando em qualquer viagem, em qualquer lugar que eu esteja, estando no Rio de Janeiro, indo para o Espírito Santo, indo para o subúrbio, ou indo para Inglaterra ou Portugal. Estarei sempre em busca das histórias que não são contadas e das histórias pretas. E nessa nessa eu fui. Né? Num evento na prefeitura é, de Londres, Sankofa Day, organizado pela xal que é uma ativista cultural da, da história preta em Londres, um mestre griot, pan-africanista, que estava liderando um dos eventos lá, ele me fez um convite, ele me perguntou, você está coletando essas histórias e você está compartilhando com o seu povo? Me olhou fixamente nos meus olhos. E eu já fui com esse intuito, né? Então, eu falei para ele, estou preparando material, conhecendo muita gente boa, pisando por solos sagrados, e com certeza essa missão vai ser cumprida. Então, eu estou aqui honrando é, essas pessoas que depositaram em mim a confiança, honrando a rede de afroturismo que nós estamos aí é, sempre em contato, se desenvolvendo ações, procurando nos unir cada vez mais nesse movimento da viagem diaspórica global, numa rede nacional e global, e o meu intuito aqui é estar compartilhando um pouco disso com vocês, estarei apresentando também, porque esse foi um outro resultado desse trabalho, além de ter escrito no meu blog alguns percursos dessa viagem, porque são sete meses de história, né? É, então, eu escrevi quatro artigos, apenas para pontuar algumas coisas, guardar para a minha própria memória e compartilhar com vocês. Convido vocês a virem no blog, darem uma olhada, tá? O meu site é www.rioencantos.com, tem um canal do YouTube onde estarei compartilhando esse vídeo, o Rio Encantos Experiences, né? E criei um mapa, olha que legal, que vocês podem fazer o download e passar por todos os lugares onde eu passei, as experiências que eu vivi são só minhas, e, e construir suas próprias histórias. Assim, se vocês estiverem planejando futuramente aí uma viagem para Inglaterra ou Portugal, vocês não precisam se ater apenas a narrativa colonialista. A minha ideia, com esse mapa e com a apresentação de hoje, é dizer que tem muito preto, sim, em Portugal e na Inglaterra, ao contrário do que, do que eu pensava antes, de que muitas pessoas pensam que só tem gente branca na, na Inglaterra, e que tem muita gente contando histórias de resistência, de luta, do passado e no presente. Uma cultura viva, linda e esperando vocês por lá. Esse mapa vai estar aí com esses principais pontos urbanos, e nós estaremos falando daqui a pouco com o professor Júlio, eu estarei apresentando um pouquinho dele para vocês, tá ok? Fiquem mais aí com a gente. Legal, que okay. bacana. E, e eu... a gente já pode já perceber aí, notar como é que vai ser legal essa, esse dia de hoje aí. E, então, você e... você está aí com a gente, você pode já participar, é, também escrevendo aí seu comentário também Deixando aí o seu comentário Aqui no, no canal que Ela vai estar no final aí também Para abrir um tempo Para que você possa fazer suas perguntas Eu já preparei as minhas perguntas aqui Vou fazer vou fazer aqui as minhas, as, minhas, as minhas perguntas As minhas curiosidades sobre esse trabalho tão legal Então, Ophelia Eu queria desde já te ouvir então, Que você contasse aí como é que foi Essa viagem assim Nesse primeiro momento, né seu agora, você fazer esse apanhado geral da viagem, dos mapas, do seu trabalho desenvolvido. Eu não te fiz essa pergunta antes, mas seria legal talvez você começar assim, pelo começo, assim, dizendo como é que nasceu essa ideia, né? É, como é que nasceu essa ideia, como é que você efetivou essa ideia, como foi lá também, né? E aí você vai contando no final, eu te faço mais algumas perguntas também, mais três perguntinhas. Agora... Muito obrigada, Júlio, por estar direcionando essa essa trajetória, porque é uma trajetória que podem gerar várias histórias, né? É, viajantes são e precisam ser contadores de história também, porque aqui a gente compartilha as nossas experiências para inspirar outras pessoas a realizarem seus sonhos. E esse sonho aconteceu como tudo começou, né? Eu comecei a, a, a guiar o Circuito de Ariança Africana, pesquisá-lo e a guiá-lo pouco a pouco... Em 2013, na Zona Portuária do Rio, no Circuito da Pequena África, fiz várias sessões de formação no IPN, que é fundamental, uma peça-chave na formação de educadores para o circuito. Nasci e cresci na região, e nesse envolvimento, nesse mergulho do conhecimento da minha própria história, eu comecei a desvelar um pouco sobre a minha própria identidade. né? E, e isso foi uma, um fenômeno de alta descoberta que virou uma paixão e que eu já venho aí me dedicando há muitos anos. E nessa trajetória eu comecei a receber alguns viajantes da diáspora que vinham de outros países, sobretudo ingleses e, e, e, e americanos. E essa, esses viajantes de todas as matizes de cores, né? Muito interessados, muito engajados, então, é, e, e alguns deles eu comecei a receber alguns viajantes pretos ingleses. E aquilo para mim foi uma surpresa, porque a gente tem uma visão, através da mídia, através da história, tão oficial, tão colonialista, tão é, emudecedora das vozes, da diversidade dos locais, que na minha cabeça, a maior parte dos habitantes ingleses eram brancos e louros. E aí eu até falava com o pessoal, ué, mas. Como é que é isso? Você tem uma história preta na Inglaterra? E essas pessoas começaram a olhar para mim assim muito sério e falar Sim! Presta atenção! Você tem que ir lá conhecer um pouco da nossa história. E começaram a falar de coisas maravilhosas, tipo, venha conhecer a história de Liverpool e o Museu da Escravidão que tem lá, que tem toda uma história para contar, os movimentos do Carnaval de Notting Rio, que eu estou até usando a camisa do Carnaval, que eu fui convidada para participar lá. Legal, né? legal. Tambores livres. Então essas pessoas começaram a me falar, venha conhecer essa história do um ativismo preto de artistas pretos e ingleses. Eu falei, aquilo foi crescendo. Então foi um sonho que eu fui alimentando e planejando por muitos anos, né? E eu pensei estrategicamente também Que seria dar uma continuidade, a fortalecer, visitar essas pessoas, revisitar essas pessoas. Era um era um lugar a Inglaterra, porque Inglaterra, porque era um lugar onde eu tinha conseguido construir já uma rede de contatos de apoiadores, né, com quem eu poderia fortalecer, fomentar e ser introduzida a esse outro mundo. Então, uma coisa vai puxando outra. E é uma satisfação enorme quando eu recebo também africanos no tour. Né? É, eu queria receber mais, porque é uma retroalimentação, um intercâmbio lindo e fantástico, né? e é, eu venho vivido para isso. Eu quero falar para as pessoas, inclusive, que se elas não fizerem perguntas aqui na live, porque é um horário cedo, né, alguns irmãos aí da, que estão na Europa estão tendo acesso a assistir a live nesse horário, porque lá estão aí quatro horas à frente e tal, mas podem fazer pergunta depois também nos comentários e a gente vai procurar é, lá no, no canal da, do, da Rio Encantos, aí eu recebo direto a pergunta e, e vou fazer o né, possível para poder estar tá respondendo também, tá, gente? É isso, eu dei uma introdução e aí... Vamos seguindo aí com as perguntas. Obrigado. Legal, bacana. É, muito é, legal é, Vou ligar aqui, abaixar meu microfone, vamos voltar. É muito legal e, assim, eu mesmo não sabia, não, não, tinha, não tinha essa dimensão aí do que você falou, é, porque a gente pensa sempre, quando fala em tráfico negreiro, a gente pensa logo em, nessa diáspora africana, né? Apesar de estar ali ligado ao Atlântico, mas a gente pensa sempre na América, é, América do Sul, Brasil e, na verdade, tem um vestígio né, desse, desse, desse, desse mundo africano é, que acho que pelo que você está mostrando, aí, que você vai mostrar também, muito mais é, é, é espairado né, pelo, pelo, pelos continentes afora, né? inclusive na Inglaterra. Eu acho muito legal, estou curioso para que você fale sobre a Inglaterra e sobre é, Portugal. Mas eu queria te fazer então uma pergunta, enquanto as pessoas estão aí, aí então o pessoal que está assistindo esse vídeo que é ao vivo, como ela falou, é, nesse horário é um horário um pouco ingrato aí, porque muitas pessoas talvez não tenham acesso, mas você deixa os seus comentários, a Kelly vai receber também esses, esses, esses comentários também e pode fazer essa resposta lá pelo, pelo, pelo YouTube dela pela rede social dela, mas também por aqui também, o canal também está aberto também para ela. Você deixa aí os seus comentários, a live vai estar tá gravada, ela vai ter o maior prazer de poder responder. É... Mas aí eu queria te fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, qual viagem mais te marcou, assim, em relação à cultura preta que você vivenciou lá fora? Você já falou que passou por vários lugares, mas qual é aquela que ficou assim, gravado mesmo aí na tua na tua memória que foi muito muito interessante que você gostaria de compartilhar com a gente ah é, nossa essa pergunta eu acho que vai ser mais difícil de responder tá <risos> obrigada aí bem-vinda Isabela Sayuri já estão aí prestigiando a gente são duas parceiras da nossa rede de turismo pessoas assim que moram no meu coração então, essa pergunta sobre quais as histórias que me marcaram. Eu acho que as histórias que marcam mais numa viagem, qualquer que seja, de qualquer lugar que nós vamos, estando aqui com vocês, é onde a gente dedica mais tempo a se conectar com as figuras humanas, com os narradores dessas histórias. E como eu dediquei sete, é, seis meses na Inglaterra, porque a gente pode ficar lá 180 dias, e apenas um mês em Portugal eu tive chance de, na Inglaterra, viajar por diversas cidades. Eu passei por Liverpool, Bristol, Londres, né, e muitas outras também, Birmingham, Manchester. Então, são histórias que contam a questão industrial, da Revolução Industrial, da história preta, que faz parte dessa Revolução Industrial. Então, como o professor David Olusoga, que é um dos principais historiadores é, da, da Inglaterra hoje, principal referência da história preta na Inglaterra, ele fala que a história da Inglaterra, é a história preta. É a história do povo preto. Porque é. que construiu todo o poderio. Então, não é a história preta. Não é uma coisa separada. É uma coisa só. Então, ele, ele, ele reivindica isso. Então, para mim, o que que marcou, sabe? encontro Posso... com o professor David Olusoga foi um momento incrível, por exemplo. Posso te interromper um instantinho? Eu não vou aguentar. <risos> Eu vou ter que te interromper um instantinho. Quando você está falando disso aí, por quê? Porque algumas cidades aí que você citou, né? A, a, teve uma conexão muito forte, o tráfico negreiro, com o surgimento aí dessas cidades, com... porque, olha só, tá, eu vou só dar um toquezinho, assim, pessoal, que de repente pode ter alguém do ensino médio assistindo a gente, e quando a gente estuda tráfico negreiro ou revolução industrial, a, a, a, a gente tem o costume de só estudar a revolução industrial, pensar na fábrica e no operário mas a gente não percebe como é que essas coisas estão intrincadas, a Revolução Industrial, junto com o surgimento das fábricas, com o dinheiro do tráfico negreiro também. E você falou uma coisa muito legal agora para pensar como é que o negro também estava nessa construção aí. Bacana. Exatamente, exatamente. E isso, assim, tiveram lugares que eu passei que eu nem... Como eu estava descobrindo muito dessa história na caminhada... E cada pessoa-chave, assim como você, professor Júlia, ia falando, Kelly, se liga nisso, olha só, essa cidade se desenvolveu em torno das manufaturas que faziam os tecidos que eram para colocar nos navios que eram produzidos em Liverpool para mandar para a África, para vestir, os, ou para mandar para as West Indies, né? para os países das Antilhas, na, África, é, na, na América Central e no Brasil, e esses tecidos eram utilizados pelos escravizados, e Liverpool virou uma potência náutica. E tinha um porto aqui no Rio de Janeiro que recebia navios de passageiros que chegavam de Liverpool. Então, cada peça desse quebra-cabeças, que eu descubro aqui no Rio de Janeiro também, né? mas estamos falando hoje de Inglaterra e Portugal, mas cada peça desse quebra-cabeça virava tipo, uou, é aquele cabeça, é aquela cabeça de infinitas peças e que ele ajudava a conectar mil e uma coisas. Então, Bristol, por exemplo, foi muito importante para mim, porque Bristol eu tive a, a senhora Silu Pascal, que é uma historiadora local, e ela nós tomamos cafezinhos, sabe? Cada pessoa incrível que eu conhecia, a gente tomava os cafezinhos e falava sobre história local. Falamos, fizemos visitas, caminhadas pretas por esses locais, visitando patrimônios. é a, a, a estátua do, do cara lá que foi derrubada, a, a, a gente até às vezes estuda tanta história preta que às vezes do Colston, que às vezes a gente até quer apagar um pouco a, as versões eurocêntricas, porque a gente agora quer valorizar o que não nos foi contado, né? E ela falou muito disso, dessa luta preta da comunidade negra, local, lutando por visibilidade, porque é merecida, porque é um direito que é invisibilizado o tempo inteiro na Inglaterra também, e em Portugal. E, e em Lisboa, conheci a figura de Nak, que faz os African Lisbon Tours, que são os, os roteiros da herança africana, em Lisboa. Figura incrível, o africano de Togo, que, e, e também tivemos a oportunidade de conversar, mínimas descobertas. Enfim, são histórias contadas por pessoas também. Né, através de, de, um, de patrimônios que muitas vezes estão, alguns estão presentes na, na, na cidade, mas não, não estão demarcados, não estão bem sinalizados, e aos olhos de quem não, não sabe, não vê, não tem uma introdução por um guia, ou de uma pessoa local, acaba passando batido e você não vê, você não entende aquele símbolo. Então, para mim, Lisboa foi um marco, Bristol foi um marco muito importante, e, e Londres, porque eu também conheci historiadores, guias incríveis. Então, é sobre pessoas. E isso pode dar... Nossa, se você for pedir, essa live vai acabar nunca. Então, eu acho que já dei uma, uma pincelada. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Bacana, bacana. E a gente é, viaja junto contigo. Mas eu achei interessante você falar sobre que você teve a sua experiência. É bom que... Obrigado por você compartilhar né, as suas experiências com a gente. E a gente se sente, eu pelo menos me sinto um pouco participante junto contigo nessas viagens aí. É Mas o ideal é né, que a gente construa, cada um tem a sua própria também é, é, viagem. Mas nessa viagem, nessa experiência que você teve, é, qual foi a diferença que você percebeu, ou se, não, se houve diferença, uma percepção da diferença enquanto a preservação da memória que é feita no Brasil? Então, hoje aqui no Brasil nós temos aí Quero agradecer a participação do pessoal que está aí, tá, gente? É, o pessoal que está aqui no chat, aqui com a gente, aqui, deixa o seu comentário. Queremos agradecer muito aí o pessoal que está junto com a gente, aí o Wilson Luiz é, e outros aí que estão comentando. Deixa o seu comentário com a gente, é muito importante para divulgar o trabalho e, e o conhecimento é, sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados. Então... Entrou aí também o Wilson, do Guiadas Urbanas, com a Carolina, eles fazem um circuito bem bacana pelos subúrbios cariocas, valorização ah, da história preta pelos subúrbios cariocas, aí, obrigada, Wilson. Legal, então, e, tem, e então, no Rio, aqui no Brasil a gente tem também, também o nosso, nosso, nosso, nosso, nosso, nosso caminho, né, que a gente faz e tal, em relação à cultura negra, a, enfim a Pedra do Sal, os pontos turísticos ali, os marcos de memória, né? E qual, qual, a pergunta que eu tenho para fazer você é a seguinte, qual é a diferença entre esse cuidado que, entre Portugal, Inglaterra e Brasil? Qual é a grande diferença em relação ao cuidado com a memória? Esses tá. espaços de memória do preto, no caso, que é o nosso tema. Eu posso te dizer que, infelizmente, os espaços de memória do preto, se eles estão arquivados... Na maior parte dos lugares. Que se não fossem os pretos que estão vivos aí nessas localidades hoje, fomentando a cultura preta, esses espaços estariam invisibilizados. Então, o princípio Por quê? Porque a cultura do, do, do sistema oficial político ele faz questão, assim como no Brasil, mas assim também lá na Europa, de apagar ou esconder essas histórias pretas. Legal. Então, isso é, é um drama mesmo e é uma reivindicação, uma luta dessas, dessas pessoas. Então, está viva sim a cultura preta, muito viva ali, não só, também pelos imigrantes que vêm de África hoje para esses países e formam um contingente cultural né, importantíssimo na formação e construção desses países hoje, né, como aqueles que construíram no passado, porque nós temos histórias dos pretos é, na Inglaterra, do, do tempo do Império Romano, né? Desse intercâmbio de riquezas, de conhecimento, é, de pretos livres na Inglaterra em Portugal, né? É, de pretos escravizados também que em Portugal, sendo que muito dessa história, gente, na, contada, vai estar dentro de arquivos, muito pouco dentro de museus, muito pouco. Inclusive, as comunidades pretas desses países lutam constantemente para ter mais representatividade nessas nessas narrativas porque praticamente tudo é construído em estátuas de, de, de colonizadores estátuas e monumentos de traficantes de escravos museus a maior parte do acervo visível é da história dos colonizadores como é aquilo tudo você vê pintado nossos colonizadores eles enchem a boca para falar sem dar o devido é, crédito a quem construiu toda aquela riqueza. Agora, quando você segue os passos né, que tem lá no mapa que eu construí, de conhecer e buscar esses contadores de histórias, essas narrativas pretas, essas agências e esses guias que estão em Amsterdã, Paris, Lisboa, é, Inglaterra, para contar os que, eu, os que eu tenho contato hoje da nossa rede global, aí sim você vai ver o que aparentemente está invisível. É Mas para quem busca, está lá. Mas tem que buscar. Respondi ou tem mais alguma pergunta aí, Rolando? Não, não respondeu. Então, quer dizer, depende, você tem que ter... É... Primeiro, eu achei interessante, a gente tem uma ideia, pelo menos eu ali no IPN, né? tenho uma ideia, falando ali do circuito da herança cultural, de que só o Brasil... A gente sempre fala isso, né? Ah, se esse cemitério fosse em outro lugar, seria diferente. Né? Se esse cemitério fosse tal lugar, você teria cuidado. Ah, e tal, tem uma história escondida e tal. Então, pelo que você percebe, entende bem, isso não é um processo, não é só no Brasil, é mundial, ou seja, em outros países também acontece da mesma forma. Tanto, tanto é, olha só o exemplo, que o pessoal de Bristol, que é, tem uma organização, né, que é, são, é o Grupo Radical de Histórias Pretas de Bristol, esse, esse eu também compartilho isso na, no meu blog, inclusive, que é um grupo de movimento preto em Bristol, que vem reivindicando esses, esses acreditamentos né, das figuras pretas, porque Bristol, gente, foi um... Antes de Liverpool ser uma potência marítima, era Bristol a potência marítima, né? E, e, e ali a história, a riqueza de Bristol foi construída em torno da escravidão. Então, não tem praticamente nada. O Museu de Bristol hoje, da escravidão, é... Você entra lá, é um, um pedacinho pequenininho, é uma sala pequenininha que conta a história da escravidão, né? E, e, e tem uma, uma pesquisa lá que diz que ainda tem gente que acha que essa história não precisava nem ser muito contada, uma pesquisa que tem interativo, né? a, apesar de, felizmente, a maioria acreditar que precisa. Até o ponto de culminar desse grupo radical organizado com a comunidade local, de derrubar uma estátua de um escravizador. Né? É. Ou seja, é uma revolta por esse emodescimento por essa opressão histórica. Daí uhum. você vê que esse vandalismo de derrubar essa era foi um gesto simbólico necessário, é um grito. Né? Legal, bacana, bacana, bacana, bacana, muito legal, muito legal. É interessantíssimo. Então, é a necessidade pelo de ter um outro olhar, né? De construir, por exemplo, então não basta só você sair e viajar, mas você tem que ter um olhar já treinado, educado, preparado, né? desconstruído, afrocentrado, para perceber esse, essa, as marcas né? deixadas pelos nossos ancestrais no mundo inteiro. Né? É, é. Quais dicas então você deixaria para alguém que gostaria de conhecer mais sobre esse tema? E sobre esses lugares, que eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente está é, tá, tá, tá achando interessante esse papo e gostaria também de conhecer mais sobre isso, estar aprendendo como eu estou aprendendo junto contigo aqui hoje. Né? E qual seria, então, a dica que você deixaria para a gente? De lugares em relação ao, ao, à memória preta, aí tá? que a gente tem que ficar atento quando visitar. Tá bom. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar um pouquinho do mapa interativo é, que eu fiz no My Maps, né? que eu pensei, assim, quando a gente viaja, a gente tem muita informação, conhece muitas pessoas, e eu queria honrar cada um desses espaços. São mais espaços, mas, assim, é difícil poder marcar todos. né? Então, mas eu fiz os um roteiro dos principais marcos históricos de lugares que você vai Ver um pouco dessas narrativas, né? E de organizações que você vai poder encontrar essas pessoas que contam essas histórias através de uma perspectiva local, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho desse mapa, tá bom? Para vocês verem. Se vocês quiserem possuir esse mapa, forem planejar uma viagem, saibam que isso é um resultado de um empreendimento independente, tá? É, porque é, das coisas, várias coisas que eu conquistei foram totalmente fazendo coisas fora do que de uma receita que todo mundo diz que tem que fazer. Foi saindo, dando pulos assim, fora da, da zona de conforto. Então, para fazer essa viagem, que é uma viagem cara, numa num, moeda que vale cinco vezes mais, eu tive que fazer viagens alternativas de mochileiro, tipo com trabalhos voluntários, entendeu? Então, isso eu acho importante vocês verem. Então, é, o meu público-alvo não é só assim, ah, a classe média que pode viajar. Mas eu conheci muita gente simples, muita gente humilde, que é assim, pedreiro, ou, é, gente brasileira, vivendo de faxina, e gente artistas que foram para lá, trabalham com cozinha, e, e trazem a cultura brasileira, que leva a cultura brasileira através das histórias, do samba, como eu mesmo quando morava nos Estados Unidos, fazia. Né? E, ou seja, são pessoas de todas as classes sociais que... Estão ali, ralando para cacete, então eu estive lá é, fazendo trabalhos, assim, voluntários, onde eu tinha casa, comida, é, trabalhava em jardim, casa, limpava casa, entendeu? Porque, para mim, o principal objetivo era ir em busca dessas histórias e conectar com as pessoas. Então, essa foi a minha história. Eu acho que cada um vai estar encontrando os seus próprios meios. Né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho desse roteiro com vocês. Quem quiser esse roteiro, como é um trabalho de sete meses, minucioso, eu não estou botando ele de graça totalmente, Eu, ele é quase de graça, vamos dizer. Eu coloco eles aqui para dar uma oportunidade, quem quiser fazer essa viagem, entre em contato comigo, faz uma doação, né? é, pensando nisso, que isso foi um trabalho grande, e, e você vai ter acesso no seu celular, você baixa no seu My Maps, quando você chegar lá na Inglaterra, você vai ser direcionado em todos os lugares que você vai viajar e você vai aprender coisas incríveis. Então, vou mostrar um pouquinho agora para vocês aqui, Aprender a compartilhar nessa tecnologia nova aqui. E vocês me dizem se está funcionando direitinho. Vê se o mapa está aparecendo aí para vocês. Acho que está sim, tá? Bacana. É, beleza. É, então, se agora tiverem perguntas. Só pode comentar, se eles quiserem que aumente mais o mapa, a gente sai da tela para ficar só o mapa. É, de repente, né? é bom, né? Aí Daqui e a é pouco, quando a gente né? fecha o mapa, a gente vê as perguntas. Porque, é, eu acho que, de repente, é melhor. Aí, daqui a pouco, a gente fecha um pouquinho o mapa, só para ver se tem alguma pergunta a respeito. Vem cá, então mas, dá só o mapa agora. Tá, e o povo está vendo aí? Dá para ver? Será que o povo está comentando aí que dá para ver? Por enquanto, não comentaram, não, mas acredito que sim. Aqui sim, que sim, que eu estou acompanhando também. Beleza. Beleza, tá bom então, então vamos lá. Um, está disponível, o Wilson falou, valeu Wilson, vamos lá no mapa, então gente, esse mapa aqui, vou fechar ele, diminuir, eu tô vendo do meu desktop, mas vocês vão poder fazer o download deles para o celular de vocês, e ele tem, eu botei vários pontos, ele se chama aqui, Roteiro Black, Britânico e Europeu. O foco dele é na Inglaterra, porque foi onde eu passei seis meses. Mas eu botei aqui pontos em Amsterdã. Oh, oh, Kery, deixa eu te falar, se você colocar Diga. a tela assim, vai ficar difícil para eles verem, porque vai ficar muito pequenininho. Deixa que eu, que, que eu divido então aqui. Ah, é? É, porque está vendo uma tela dentro da outra. Ih, que doido. É, está aparecendo uma tela dentro da outra. Sim, então, vê como é que é. fica melhor. Deixa do jeito que estava, que eu boto, eu boto você também na tela junto. Ah, tá. Apresenta só a sua tela. Beleza, vai ficar parecendo meu carão aí, mas tudo bem. Não, não, eu vou botar você de ladinho aqui. Tá bom. Beleza, então, aí eu demarquei aqui o que, é, onde que tem organizações, agentes pretos, nossa rede, é, fazendo é, roteiros pretos em Amsterdã, em Paris... Em Portugal, com o NAC lá, com o African Lisbon Tour, em Lisboa, em lá. E o foco aqui na Inglaterra. né Kelly, Passando... eu preciso... Isso. Isso, isso. Aí agora, agora eu estou agora... chegando perto. Isso, eu vou agora para cima Kelly. dos focos. Kelly, eu preciso que você apresente só a tela do, do que você quer compartilhar. Ah, como é que será que eu faço isso? O mapa, igual a gente fez, só o mapa, igual no começo. Porque que está hum. compartilhando a sua tela da tela. Tela da tela. Não, não fecha aí não, senão você acaba lá. fecha não, é só compartilhar, isso. Vai lá agora, compartilha só a tua tela, só, só a janela. Aqui, assim? Não, né? Não, igual estava, no começo. Sim. Então, vamos, vamos fazer. Lá. Vai sim, vai sim. Desculpa aí, pessoal. Acho que agora vai, Foi? Show o mapa agora? Isso aí! Ah, agora vai melhor, ah, então. Braço, Obrigada braço. aí pelo, pelo apoio. Manda abraço. Então tá, vou abrir aqui só no mapa, não, não tô vendo os comentários, tá, pessoal? Aí qualquer coisa, o professor Júlio vai ajudando a gente com os comentários, com as perguntas. Aí eu organizei ele assim. Então tá, vamos fazer os pontos. Separei as cidades, né? Aqui eu botei Londres. Aí em Londres tem vários pontos fundamentais na cidade... De sul a centro de, de Londres, tá? Dos lugares que vocês precisam visitar. Aí, em Bristol, quais são os pontos interessantes da história? Monumentos, museus, ruas, praças que contam essa história. Em Liverpool, em Portugal, tá? E Paris e Amsterdã. Só que Paris e Amsterdã não é foco, isso é brinde, tá, gente? Isso é só para para colocar o contato de outros amigos, outros co colegas lá que podem esmiuçar. O que a gente vai focar agora aqui é Inglaterra. Então, por exemplo, aqui em Londres, quando você entra esse mapa, você vai ter ali os pontos, olha, da cidade. Então, dentro desse mapa, a gente tem o centro, onde tem, por exemplo, o, o museu, The British Museum. Então, ali você já tem a história preta contada desde da, da pré-história. Então, tem uma, é uma coleção... É, desse roubo, desse grande saque colonial aos países africanos Com artefatos é, fundamentais Que contam a história dos povos africanos de tempos imemoriais Então tá tudo ali, British Museum, Egito Antigo Sabe, é um ponto fundamental Mas tem praças, a Trafalgar Square, por exemplo Ponto, foco de manifestações da cultura preta fundamentais na história preta britânica Como se fosse, por exemplo, aqui A nossa Candelária E a zona portuária para lutas históricas Dos trabalhadores né? Então, onde se fazem celebrações é, do, do, do mês de agosto, por exemplo é, e, e Que é um mês de história preta lá e, e, e aqui com várias celebrações Então, por exemplo, o bairro de Brixton Que é o bairro da cultura preta per se né, Agora bastante gentrificado Porém, é um bairro fundamental onde você vai ter cultura preta viva, nas suas manifestações culturais gastronômicas, de uma influência da, da, dos imigrantes, mas também descendentes de imigrantes que vieram das ilhas das Antilhas e ali se estabeleceram por gerações, duas, três gerações, de novo, de, voltando para Londres, e ali tem seus restaurantes, seus mercados, é o Ruta Nani, que é um lugar para você ir dançar black music, na, na Inglaterra, o povo preto lá, todos se divertindo juntos e se conhecendo, interagindo. E o reggae, como o reggae é forte na Inglaterra, isso que eu fui descobrir pisando lá, né? E, e assim, é, o, aqui, por exemplo, o Centro de Cultura Preta, e ali, é, esse é o foco em Londres, onde eu passei mais tempo. E Bristol vai trazer também esses pontos de Bristol. Aí a gente vem, clica no mapa para Bristol, né? E isso no seu celular, você tem isso acessível, porque quando você clica em algum desses lugares, no seu celular, ele vai te levar direto para lá. Então, se você planejou um roteiro onde você vai visitar Bristol, você abre esses pontos e o seu GPS vai te direcionando. Essa aqui é a sacada. Aquilo que eu levei meses para fazer, e depois de voltando no Brasil, vindo aqui, marcando cada pontinho nesse mapa, onde eu fui colocando fotos... É, dos bairros, centros comunitários da cultura preta, é, onde você vai encontrar a cultura brasileira, os brasileiros lá, gente, fazendo história, colegas que estão ali fomentando, levando a nossa história da capoeira, do samba, dando aula lá em Bristol, muita gente linda, sabe? Eu quero, eu acho que você já passou um pouco disso, claro, mas né? o Wilson Luiz comentou, achava legal a gente frisar, ele está comentando assim, né? no filme do Pantera, falou bem sobre isso, ele está se referindo aos museus, não é isso? Onde você falou que tem muita... É, é, o filme, a abertura do filme Pantera começa na situação do, da, da, da, da... Vamos dizer assim, da diáspora dos artefatos africanos espalhados pelo mundo, né? pelos diversos museus, né? um pouco disso. Aí, Acho que toda a trama se desenvolve a partir do resgate que eles tentam ali da, dos artefatos, máscaras, enfim, é uma série de, de produtos africanos aí de tempos imemoriais que estão espalhados pelos museus. Acho que é um pouco disso que você estava falando no começo. Se desse para você é, falar, comentar um pouco sobre isso, sobre o que se encontra nesses museus aí que são da cultura africana, que estão espalhados pelo mundo, ou, aliás, no caso, na Inglaterra. Sim, sim. É, então, eu conheci, inclusive, lá... Uma das guias pretas, que é essa, ela é uma enciclopédia, ela é nada mais nada menos a Kelly Foster. Ela é fundamental nessa trajetória em Brixton, nascida e criada em Brixton, e ela é do movimento chamado Afro Crowd da Wikimedia, ou seja, que são as pessoas que fazem a Wikipédia. Então ela falou, Kelly, como isso é fundamental que nós tenhamos mais historiadores pretos de várias partes do mundo nesse movimento do Afro Crowd, que serão as pessoas que vão escrever a história preta na Wikipédia. E nós fazemos parte do AfroCoud de um movimento que é de resgate desses artefatos para os países de origem. Porque ali você vai encontrar, por exemplo, é, é, em si, é, como é que fala? Insinks? Você que me ensinou isso, professor. O quê? Inquises? In in in é. Você tem assim, inquises, objetos de culto, é, peças raríssimas. Né? E isso nós aqui também no Brasil, veja bem, foi uma conquista agora que estava nas mãos da Polícia Federal a maior coleção de objetos de culto Sim. de religiões afro-brasileiras presas Sim. na mão da polícia, no momento onde esses cultos eram é, largamente perseguidos, ainda é, mas eram largamente perseguidos oficialmente pela polícia. Então, agora, oh, parece que vai a coleção para o Museu da República, se não me engano. Né? Então, agora houve essa conquista aqui. Então, essa é uma luta muito forte, esses objetos têm um movimento global muito grande em torno do do retorno desses objetos a seus lugares de origem e muita coisa está lá e a forma como eles são expostos muitas vezes inadequada, tá? Isso é muito criticado, porque às vezes os, as legendas que estão em vitrines misturadas com objetos de várias partes que colocam a África como é, se fosse um país, vamos dizer, porque diz o país até, até fala, do país de Benin, de Togo, do Congo... Mas isso misturado numa vitrine, às vezes, com coisas de vários outros países africanos e, às vezes, nem só africanos. Então, isso uhum. cria uma confusão mental que mais atrapalha na, na construção dessa narrativa do que ajuda, ah, se você entendi. não tem um guia. É, e, às vezes, também é, pouquíssima informação, realmente informativa, e, às vezes, assim ainda um pouco pejorativas ou sensacionalistas porque são peças assim, é, de muitas culturas que, às vezes, que a gente não conhece, culturas que já acabaram muitas vezes, né? e, e que precisam de um ledor, precisam de um guia, de historiador para te introduzir a elas, porque às vezes fica aquilo no nosso imaginário, se a gente não tem esse conhecimento mais aprofundado, são universos que estão ali mesclados, descontextualizados até. recontextualizados. É muito doido. É, é bem legal. Que bacana, que bacana, que legal mesmo, muito bacana. E a gente está com, com, se você quiser aí, a gente está aberto para pergunta. Aí o pessoal que quiser é, participar, perguntar, a gente está aberto. Aí prendamos ainda mais um finalzinho de. Você vai mostrar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa para mostrar do mapa? Ah, basicamente é isso, eu, eu volto a dizer que esse mapa tem aí essa cobertura, né, de diferentes partes aqui da Inglaterra. Lá em Portugal, a gente pode falar um pouco sobre lagos, né? que você teve essa curiosidade também, ah, acho que é, é fundamental é trazer essa história de lagos, vamos um pouquinho para Portugal. Né? Em Portugal, como eu falei, essa história colonial, ela, infelizmente, ela é vitoriosa, o, o NAC, ele percebe ah, um padrão que se repete, tá? que é a maior parte desses viajantes da diáspora ali. Em, é, quem está mais interessado na história preta de Portugal? São os portugueses? Não. Tá, então, isso, para ele, ainda é uma coisa que ele diz que precisa ser resolvida. Uhum. Né? Quem vem são os viajantes da diáspora. Então, são pessoas que vêm, é, por exemplo, da Inglaterra, o da, dos Estados Unidos, e agora nós estamos fazendo esse movimento do, do Movimento Preto de Viagens Diaspóricas, que nós convidamos a todos que têm interesse nesse tema para se juntar a nós, Via, seja um viajante diaspórico dentro de sua cidade, dentro do seu bairro, dentro dos bairros dos seus colegas, temos aqui gente do, que fazem roteiros nos subúrbios cariocas, dentro da sua cidade, do seu estado e quando você pisar em qualquer outro lugar do mundo. Né? Porque a gente vai estar se ajudando a auto-informar, se auto-educar. em Lagos, é, por exemplo, é, nós temos aí indícios de primeiros é, tráficos e movimentos da, da escravidão do século XVI. Você tem um museu da escravidão lá né? e um cemitério que é conectado a um, acho que é um leprosário antigo do século XVI. O leprosário acho que é até de séculos posteriores. Eu teria que rever aqui no, nas minhas anotações. Que é muita informação. Eu anotei várias delas, né, mas eu estou contando uma história oral agora. E aí, em Lagos, ele tem esse cemitério, e essa história eu vou contar porque para mim é uma história dramática. É, eu estava viajando por Portugal, em contato sempre com o professor Júlio César, com os amigos aqui. Porque vocês, para mim, gente, essa rede são vocês são todos mentores, alguns mais ativos e outros menos, mas são sempre referências dentro da, da nossa trajetória. Eu, que, eu quero honrar a todos, né? E, e aí nessa nessa trajetória em Portugal, a Mercedes me lembrou, Kelly, lembro de se passar em Lagos por causa do cemitério que foi encontrado lá. Aí eu falei caramba, puxa! E aí aquele ponto se juntou no mapa, que eu botei ele aqui para vocês também. Vou, vou sim, vou em Lagos, aí eu pesquisei um pouco da história. Quando eu fiz o roteiro em Lisboa, o NAC falou, ó oh, Kelly, vá a Lagos, aí eu já estava conhecendo um roteiro. Quando eu cheguei em Lagos, tem um centro histórico, uma, uma zona portuária, é uma cidade linda e exuberante, de natureza, na, na costa, de, do, ao sul de Portugal, numa região maravilhosa, e tem um, um museu da escravidão dedicado à, ro, à rota da escravidão, de, de alta importância, né, poderia ter mais história a meu ver mas ele está bem feito até e, e ali você vai ter sobre a história do cemitério que estava ali porém esse cemitério ao passear foi difícil encontrá-lo tinha um ele foi construído ele foi escavado né assim como nosso porto do valongo foi escavado aqui e ele foi redescoberto né esses e foi pesquisado por por arque arqueólogos da região, e ali, de, e nessa mesma região, eles construíram, depois dessas descobertas, um grande estacionamento em cima. Então, é um parque, tem algumas obras de arte pública e um baita de um estacionamento. Então, o que aparece mais é esse estacionamento caminhando por ali, eu perguntava para as pessoas locais, residentes, onde é que tem o um cemitério daqui do Vale da Gaferia? É, vocês podem me dizer onde tem esse sítio arqueológico? E várias pessoas, assim... Não, não sei. Aí eu fiquei, eu comecei a ficar meio assustada com aquilo. Aí uma pessoa falou, olha, eu acho que é um lugar que teve um evento aqui um tempo atrás, que se não me engano é por ali, ó. Gente, mal sinalizado, uma placa é, prateada, escrita, uma janela arqueológica, onde diz que ali era um, um, um leprosário, conta um pouco da história do local, em três parágrafos. É, e, e ali deita essa história, essa história que eu estou contando um pedacinho para vocês, muito pouquinho, porque não é meu, não foi meu foco de pesquisa, foi um, uma, eu fui como uma testemunha para descobrir esse espaço, compartilhando aqui com vocês, mas que precisa ser melhor pesquisado, adentrado. Indo lá, vocês não vão perder a viagem, tá? Pesquisa antes, né, para ter mais isso na memória e e, e, e vale a pena ver. E até isso atenta a gente. Poxa, quantos sítios da nossa história aqui, onde nós pisamos, que a gente está passando essa vergonha de às vezes não saber nem informar onde é que é, porque a gente mesmo nunca foi valorizar. E, e, e são espaços, mas também são pessoas. Eu, por isso que eu agradeço muito. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui? Vocês estão me ajudando a reativar a memória a compartilhar isso com vocês e a gravar isso para que outras pessoas também saibam. O professor Júlio é uma enciclopédia. Né? é onde nós somos uma história, então a gente tem que ouvir as nossas próprias vozes para ir mais longe, porque às vezes a gente tem essa tendência a valorizar o que está lá fora, né? e o meu intuito aqui nessa apresentação não é, não é esse, é, é, é valorizar a rede, as histórias da rede. Agora, se quer que eu fale um pouco mais sobre lagos, a princípio eu já fiz uma introdução, não sei se tem alguma pergunta. É, eu acho que eu vou deixar para as perguntas, porque o nosso tempo está chegando já no final. Daqui a pouco uhum. a gente vai, ser, é, vai terminar nosso tempo da live. Mas, assim, enquanto a gente espera aí o pessoal comentando, o pessoal quiser comentar, fica aí a, as perguntas, porque nós já vamos já terminar essa live. Mas a gente gostaria da participação também do pessoal que está assistindo a gente. Agora, vou, falando aqui contigo, Kelly, e eu aprendi muito nesse, nessa tua live, porque é justamente isso, a gente tem essa ideia, eu tinha essa ideia, né? de que o Brasil que não valoriza, não sei o que, não sei o que lá, a gente não faz nada por aqui, papapá, é a história do negro, tá? E a gente pensa que, que lá fora é diferente, né? Então a gente vê que é uma luta que não é uma luta do negro brasileiro, do preto brasileiro, né? Isso aí nos une como, como humanos, então, no caso, nessa rede mundial, uma luta mundial, né? É uma luta mundial que nós temos que tra tra é, tra é, lidar com ela, no mundo inteiro no mundo inteiro seja na Europa ou seja no Brasil é, temos que lutar por essa essa visão afrocentrada né que é reconstruir o nosso olhar para enxergar justamente o que as pessoas não enxergam ou que não valorizam como cultura ou como como turismo como lugar importante de memória mas a partir desse no, ressignificação e também dessa desse aprendizado do olhar e é por isso que a sua palestra e a sua fala é brilhante porque nos traz isso, né, nos traz a ideia de que, olha, isso aqui acontece no Brasil, acontece em outros lugares também, mas tem muita gente, pelo que você falou, que está lutando, as próprias pessoas, historiadores locais, você começou a falar sobre isso lá no comecinho, para falar da Inglaterra. Esses historiadores locais são, que você chama, são o quê? São, são moradores que, são pessoas que não estudaram história, então eles, são, eles gostam, começaram a pesquisar. Ah, então, então somos, somos muitos e somos de todas as vertentes. A academia, a instituição, é aquilo é uma discussão que nós temos entre nós, que a gente não pode esperar que o sistema que nos oprime nos dê voz. Então, nós temos que, infelizmente, é um sacrifício, uma luta pessoal, e todos que estão aqui assistindo nesse momento, eu sei que compartilham da mesma luta. Esse sacrifício, esse investimento, ele é de dinheiro, de tempo, de... de... E, e, e muitas vezes, a maioria das vezes, ele não é remunerado, então somos todos nós, desde eu, uma, uma, uma guia é, pesquisadora independente, das pesquisas que eu propus, é, todas que contam narrativas pretas, eu não tive investimento nunca, muito pelo contrário, no Brasil eu tive uma proposta de mestrado, que por ela tratar de abordar um artista preto, que é o Eustáquio Neves, eles não me aceitaram no mestrado, apesar de eu ter tido, tirado o quinto lugar numa prova de 50 pessoas né, na, na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fui conseguir essa bolsa de estudos nos Estados Unidos, que que aí não, foi por uma outra... Não, não era um projeto de pesquisa. Então, eu fui conseguir fazer meu mestrado lá fora, porque aqui não deram valor à minha pesquisa. Então, quer dizer, a gente tem que dar valor. Somos muitos e somos de todos os esforços possíveis, são historiadores, são é, griots, são mestres da capoeira, são, são chefes da nossa culinária, são, somos muitos em todos os saberes. Então, hum. é, é, essa união, cada um no seu fronte de luta, é que vai estar compartilhando essas histórias. Só basta e cabe a nós escutar, porque é só assim que nós saberemos os caminhos. Legal, Kelly, legal. Kelly, chegou uma pergunta da Sayuri Koshima. Sayuri, Sayuri Koshima, via da nossa rede de Salvador. Lá vai a pergunta, então. Vou botar em tela, ó. Planos para voltar, se positivo, qual local você não pode visitar e incluiria neste retorno? Ah, qual local não pude, deve ser, né? É, não pude, é... não pude. Olha, é. gente... É... É aquele negócio, nós temos um transatlântico para desvendar. É, e a gente, Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Um outro guia, guia diaspórico, é, parceiro, o, o Kamal, que faz os roteiros black lá em Nova York, ele também falou isso, né? É, Naki também me falou isso. né? Kelly, é, nós somos do, do tamanho dos nossos sonhos. Então... Nós somos viajantes, uma vez introduzida ao mundo dos viajantes diaspóricos, a gente não pode privilegiar só uma, a Europa nessa trajetória, ou só o nosso próprio bairro. Né? É, então chegou o um momento em que eu quero privilegiar as narrativas dos nossos colegas pelo Brasil, porque eu sempre que eu tenho oportunidade suada de viajar pelo, pelo Brasil, eu já faço isso há muitos anos, sempre quero saber quem são os que fazem o pescador, o barqueiro, o, a cozinheira, eu vou estar sempre trocando ideia com essas pessoas E eles vão me contar minha história Assim que eu venho viajando minha vida quando, Pelo Brasil, pelo meu bairro Então, é, eu não penso em voltar na Europa agora Tive um mergulho lá Agora os meus caminhos são Brasil Quero ir lá fazer os roteiros com a Sayuri Quero ir fazer os roteiros com o Wilson e Caroline Que estão aqui, né? Quero fazer roteiros com a Solange no, Nos quilombos de São Paulo e Taubaté eu quero descobrir o Brasil, né, com vocês. E aí eu quero também visitar amigos em Angola, quero descobrir a África. Então, não sei, gente, se vai dar tempo de voltar na Inglaterra, não. Apesar desse, eu fosse voltar, eu mergulharia mais nas histórias de Liverpool, que eu só passei dois dias em Liverpool. A gente tem muito movimento preto lá de lutas, é, de revoltas e, e, e que, que precisam... Né, coisas que, que eu gostei de conhecer mais as pessoas locais. É, Londres mesmo também. Visitar a dona Silu lá em, em Bristol, tomar mais uns cafezinhos com ela. e Mas é, Europa, agora não. Apesar de ter feito uma, uma viagem na Europa, eu não fiz uma viagem eurocêntrica. Isso eu acho um fundamental legal, ponto. Legal. é uma luta minha, já de tempos De 1996, eu fui guia no Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, nas coleções de história antiga e é, e Egito, então, quando eu entrei na Universidade Federal do, do Rio de Janeiro para fazer história, o meu primeiro clamor foi, eu quero história da África, você sabe o que eu recebi? Essa é uma história que eu compartilho com vocês, que para mim ela foi traumática, uma professora branca burguesa, que se retirou da matéria em um sabático, mandou cada um de nós ler se virar para fazer um seminário sobre um tema qualquer de África contemporânea, e mandou a gente ler Freud, a teoria das massas. Eu tinha 18 anos, não sabia nem fazer pesquisa numa academia direito, e eu tive que passar por isso. Vocês imaginam o tamanho da minha frustração, que eu não sabia nem fazer uma pesquisa direito numa grande biblioteca, num arquivo, não sabia. Eu não tive um orientador na UFRJ em 1996, onde eu tive... Estava grávida, tive minha filha naquela época. Então, tinha todo um manejo, porque a universidade não nos oferece creche, eu tive que abandonar a universidade. E eu, antes de, de entrar na universidade, falei, eu quero história da África. Quando eu fui fazer história, é, quando eu fui fazer graduação em arte e educação na UFES, eu falei, eu quero história da arte africana. Não tive. Então, foram histórias que me foram negadas. Tudo isso, a busca é pessoal. É, encontrar pessoas maravilhosas como o... o o professor Júlio César, instituições incríveis como o Instituto dos Pretos Novos, que são referências de história. É buscar essas pessoas, essas instituições. Eu legal. até fico assim emocionada, é uma coisa muito séria mesmo, muito pessoal também, e que faz parte da nossa história juntos. Legal. legal, bacana, bacana mesmo. O Kelly, a gente está chegando ao final da nossa, nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, e foi muito legal estar aqui com você. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que o pessoal que está com a gente também aprendeu muito com essa questão. eu gostei, eu achei muito bonito isso, você dizer que, primeiro, essa frase eu já gravei aí, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Não fui já eu que disse, foi o irmão que falou. Né? Então, vamos tá isso aí. Que bom que eu passei para os irmãos foi... aqui. Obrigado. <risos> <Vou explicar. risos> e também que você não foi fazer essa viagem, foi fazer uma... uma outra viagem, né? talvez até uma viagem de redescoberta, não sei assim, e também com outro olhar, né, para estudar, não os pontos turísticos da, normais, aí, do senso comum, da Europa, mas o senso, os pontos importantes para a nossa cultura, para a nossa história, né, afrocentrada, nossos povos africanos ancestrais. Bom, a gente, está chegando aí ao final. Eu queria que você deixasse seus contatos, seu o seu Instagram, o seu é, o YouTube, sua rede social, como é que o pessoal te encontra para a gente já encerrar, e eu já, desde já também estou te agradecendo já pela essa participação, né, para você estar tá aí com a gente. Ah, é com certeza, deixa no comentário, pessoal. É, olha, nós somos aqui Wilson do Guiadas Urbanas, fazemos os roteiros pretos no subúrbio Carioca, entendeu? Porque aí quem vai assistir nossos vídeos, nossos canais, já tem vocês como referência, sabendo que vocês são parte da nossa rede. Aí, muito legal. Então, Muito deixa obrigada. Aí. <risos> ah, deixa, deixa aí o seu o seu o seu a, o nome do seu do seu do seu do seu canal tudo direitinho para o pessoal para eles te encontrarem lá também. Oi, não me ouviu? Oi, eu estou aqui. Então, fala o nome do, teu, do canal do YouTube, do teu Instagram, da tua rede, para o pessoal te... Ah, achei que estava pedindo para o pessoal também, desculpa. É, é Rio Encantos Experiences no YouTube. É, ali eu vou colocar referência para o meu blog, onde tem um pouco desses diários de viagem e também experiências passadas, não de outras vidas, né? <risos> experiências passadas no, nos Estados Unidos, como educadora... É, e ali já tem conexão com o blog ainda de 2007, 2000, sei lá, quando eu fazia pesquisa na UF. Gente, é muita história. Uma ali, um que vai levando a outra. E no Instagram é o Rio Encantos. E uh, o site de experiências turísticas é rioencantos.com. É, essas informações ficam meio espalhadas, porque é, esse negócio de investir. Tem que, né? A gente que sabe quem é empreendedor individual, como que é difícil conseguir fazer um investimento para integrar todas as redes com uma estética, informação, tudo num lugar só. Mas quem busca, acha. Então, eu já dei aqui os trilhos e, a, a, e convidem a gente, gente, para fazer, com, criar coisas juntas. Quem já está aí, eu já construo com vocês juntos. Fico super feliz. Sou muito grata. Legal, legal. Bacana. Eu que te agradeço aí também, agradeço o pessoal que está com a gente aí, que participou dessa live. Se puderem compartilhar, vai ser legal esse conhecimento, também vai estar, esse mesmo vídeo vai estar também disponível na, no canal dela também, do YouTube também, o pessoal vai lá, dá uma força lá, se inscreve, quem não é inscrito também no nosso canal, se inscreve também, a gente aqui é um canal de história, que procura aí divulgar uh, conteúdo sobre a história, e sobretudo a história afrocentrada a história dos nossos antepassados, a nossa história, a história preta. Muito obrigado vocês terem assistido aqui o nosso canal, muito obrigado também Kelly Tavares, Gratidão pela Obrigada, tua participação, filho. muito obrigado mesmo. Até <risos> a próxima. Até a próxima. <risos>